A Uber já mandou uma nota oficial sobre o novo destino infinito e limitado. Inclusive eles mandaram na Uber Rádio, um programa aí que eles fazem um podcast falando sobre as novidades do aplicativo. E nessa Uber Rádio aí que eles fizeram, eles disseram que os motoristas que utilizam o macete serão ó, cortados. Pois é, meu amigo, se você não me conhece, prazer, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo desde 2017. E no vídeo de hoje eu vou falar pra você os três principais motivos que me fazem a crer que a Uber não irá cortar motorista nenhum. Eles só estão praticamente mostrando as garrinhas deles para que os motoristas fiquem com medo e não utilizem mais macetes na plataforma. Mas antes de falar sobre os três principais motivos que leva-me a crer que eles não irão bloquear motorista nenhum, vamos escutar aqui rapidamente o que, que eles falaram na Uber para que você fique ciente. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. É a pergunta é a seguinte, o destino infinito pode dar banimento, isso pode dar... O pessoal repassa três solicitações de viagens naquele sentido e ele pode usar essa ferramenta para escolher até dois destinos definidos por dia, que é uma limitação necessária para a gente manter o equilíbrio da plataforma e apoiar a mobilidade de todas as regiões da cidade. Dito isso, fazer procedimentos no aplicativo para o uso indiscriminado dessa e outras ferramentas disponíveis no app pode impactar diretamente E a ajuda da comunidade Uber, a gente tem equipes e tecnologias que acompanham práticas potencialmente fraudulentas, tanto de motoristas, quanto de usuários, e quando identificamos algum tipo de mau uso da plataforma, as contas envolvidas podem sim ser desativadas. É, como vocês poderão ver, eles estão dizendo que se os motoristas utilizarem os macetes, eles podem ser sim, após uma certa verificação do time de tecnologia deles, ver se realmente o motorista abusou do sistema da plataforma e ó, cortar o motorista. Bom, então agora eu vou falar para você os três principais motivos que me levam a crer que eles nunca irão bloquear os motoristas, principalmente na situação que hoje está esse mercado de mobilidade de aplicativos. Primeiro, hoje... Vamos se dizer que o mercado de mobilidade, os aplicativos que se ingressaram e conseguiram conquistar uma parte da fatia do bolo, eles estão tão bem estruturados no mercado que se a Uber resolver, sei lá, começar a cortar os motoristas que hoje é, conseguiram se inscrever na plataforma estão dirigindo e só estão praticamente... É, usando o aplicativo da forma como ele acha que deve utilizar, eles vão ser simplesmente prejudicados. Esses motoristas que hoje estão trabalhando na Uber... Vão trabalhar exclusivamente para os outros aplicativos e eles não vão deixar de trabalhar com os aplicativos. Vão continuar ganhando as sendas. Nos outros aplicativos como 99 e Drive, está tendo bastante corrida, então o motorista não vai ser prejudicado. A única que vai ser prejudicada nessa história vai ser a Uber, que não vai ter os motoristas ali a imediato aonde o passageiro está. Vai perder apenas os motoristas para as outras plataformas, por isso eu tenho certeza que a Uber não vai dar um tiro no próprio pé de querer excluir os motoristas que já são escassos hoje em dia, inclusive pode ver que hoje os aplicativos eles precisam muito dos motoristas que agora não é mais aquele negócio de... É, indique o um motorista ganhe 200 reais, indique o um motorista ganhe 300, Não, hoje em dia é indique o um motorista ganhe mil reais, indique o um motorista ganhe R$ reais, Por quê? Porque eles têm muitos passageiros solicitando corridas e não tem motoristas para poder atender toda essa demanda por isso eu acredito que eles não vão excluir os motoristas por simplesmente eles quererem escolher as corridas segundo ponto muito importante também a uber ela não é idiota você acha que eles vão querer acumular um monte de processo na coluna pelo simples fato dos motoristas denunciarem elas ao ministério do trabalho porque afinal se eles estão querendo bloquear os motoristas porque eles estão utilizando o aplicativo na hora que quer da forma que quiser se eles que, querem determinar uma certa atividade para o motorista vai lá sei lá o motorista só pode utilizar o aplicativo dessa maneira aí já dá um vínculo trabalhista os motoristas vão processar a plataforma e o que vai acontecer Além de perder o motorista para outra plataforma, eles vão ter que ficar bancando um monte de processo. Então, pode ter certeza que eles não são idiotas, eles não vão bloquear os motoristas, somente por causa que eles estão utilizando o aplicativo da forma que eles querem. E detalhe, pagando por isso, porque conforme a Silvinha lá falou na CPI, eles falaram que a Uber é uma plataforma que vende tecnologia para o motorista autônomo, em outras palavras, ou seja, o motorista ele contrata a plataforma, paga uma porcentagem para a plataforma que entrega toda a tecnologia para ele e o passageiro que é ali sim está buscando o motorista, então ele só vincula os dois dentro de uma plataforma e o motorista paga para isso, ou seja, se por um acaso acontecer uma falha de prestação de serviço, o motorista, ó, processo nas costas deles. E o terceiro e último ponto, a Uber a todo o momento fala que o motorista, ele é um motorista autônomo, ou seja, ele pode ficar online e offline, na hora que ele quiser, trabalhar da forma que ele quiser, agora com determinadas coisas que eles estão enfrentando na justiça mesmo, sobre direitos trabalhistas e tudo mais, eles estão liberando diversos recursos para que o motorista realmente se torne um motorista 100% autônomo, que não tenha vínculo nenhum com a plataforma, que ele apenas paga para utilizar ali a tecnologia que vincula um passageiro a ele, então se eles todo momento está dizendo que o motorista pode utilizar a plataforma da forma como eles bem entendem então se torna nula em 100% a cláusula na, no contrato da uber que fala que o motorista se utilizar o aplicativo de forma errônea utilizar de forma é, que pode prejudicar uma comunidade se torna praticamente nula principalmente quando ele vai utilizar recursos que tem dentro da plataforma, se a plataforma está falando ali que você pode ficar Online e offline, na hora que você quiser, que tem um botãozinho ali que você pode excluir ou não o destino quando você está durante uma corrida ou depois de uma corrida, ou antes de iniciar uma corrida, quando você inicia o aplicativo. Se todos esses recursos estão ali à total disposição do motorista, então ele pode utilizar na hora que ele quiser. Então se torna 100% nula essa cláusula do contrato, porque se eles quiserem bloquear o motorista por utilizar um recurso que tem dentro da plataforma, deixando o motorista em desvantagem, até mesmo no código de defesa do consumidor, já que o motorista está contratando uma plataforma de tecnologia, de acordo com a lei do consumidor, o motorista estando em desvantagem, de acordo com a cláusula deles, se torna nula, uma cláusula abusiva. Então é isso. Esses são os pontos que eu queria é, mostrar para você. Eu sinceramente acho que eles fizeram esse podcast aí somente para amedrontar os motoristas. Então se você quer rodar de Uber, roda de Uber. Se quiser usar apenas os dois destinos deles, use os dois destinos deles. Se você quiser usar o macete, esteja ciente que eles falam que não pode, eu acho que só para amedrontar os motoristas. Mas eu particularmente, o Lucas, o Uber acima da média, tenho certeza que eles não irão bloquear os motoristas por esses n motivos aí que eles estão falando. E se eles bloquearem, 99 em driver tá louquinho para ter você ali como motorista, viu? eles só vão perder uma pessoa que só está trabalhando ali de forma praticamente honesta, está levando passageiro do ponto A do ponto B em segurança, mas já que eles não querem ter o um motorista só porque ele está utilizando os recursos que tem dentro da plataforma, então se desvincule da Uber e rode só de 99 em Drive ou qualquer outro aplicativo aí que esteja entrando no mercado, que tem uma boa oportunidade de ganhos, beleza? Esse é o vídeo de hoje.